Vamos lá! O futuro é pica! O futuro é pica! O futuro é pica! Repita comigo! O futuro é pica! Oh my God! É, James Home, a gente tem uma data de estreia e olha só Um dia depois do meu aniversário <risos> Oi pra você que não me conhece, eu sou o Kashi E seja bem-vindo ao meu canal, esse canal aqui não é de Review de anime nem de mangá, então Não se inscreve neles, você só vai ver isso aqui Mas eu espero que você goste, caso você queira Por algum motivo ver os vídeos Aqui do canal, tem uns vídeos que eu recomendo Que fica aqui no izinho, então senta, relaxa E vamos ver essa aventura de Humanos e Demônios coexistindo No mesmo mundo Capítulo 1 o mundo de Chainsaw Man. Oh, my God! <risos> Eu já perdi a sanidade editando isso aqui. Chainsaw Man se passa no Japão, mas não no Japão atual. Ou seja, você não tem celular aqui e você também não tem um computador muito pica. Sim, adolescente da Interweb, você não pode me namorar Alegria que falou que te ama 200km, cara. Mas voltando aqui pra história, como vocês sabem, não tem computador, não tem celular. E a União Soviética tá de pé ainda. Mas como funcionam esses demônios? Os demônios eles funcionam basicamente com o medo. Eles ficam mais fortes quanto você tem medo. Tem um demônio escuridão aqui, ó. Tem um demônio pistola muito pica. E tem um demônio tomate. Moto, filha da puta! Tá, mas e aí, Caixa? Como é que funciona isso? Só tem os demônios e os humanos? Não, amiguinho, não tem só os demônios e os humanos. Tem também os híbridos que é, é os dois ao mesmo tempo. Como assim? É um humano que faz um acordo com um demônio e junta os corpos, tá ligado? É tipo o nosso protagonista, eu vou falar sobre ele mais pra frente. Aí eu já te aproveito e te mostro em si como funciona essa, essa junção dos dois. E falando sobre os humanos aqui, eles são uns fracotes, eles só conseguem ser fortes com um contrato com um demônio, sendo o demônio emprestando uma arma, ou, tipo, uma parte do corpo, como o Kong. O Kong é uma raposa muito pica. Ela tá no trailer, hein, Maré Ó, ó. Que basicamente faz um contrato que tira alguma coisa sua pra ela emprestar uma parte do corpo dela pra poder ser invocada no meio da batalha, tá ligado? Então, quando a gente já deu uma introduzida aqui, vamos falar sobre o nosso querido protagonista, o Denji. Capítulo 2. Denji explica o Denji no início do mangá? Muito simples, ele é órfão e ele é pobre. Sim, provavelmente o Selby te odeia ele porque ele é pobre. Ele não sabe nem como que é o gosto de um pão com gelé. Pra vocês terem uma ideia de quão pobre é o Denji no início do mangá. E além de pobre, o Denji também é monobola. Ou seja, ele não tem um dos ovos. Ele vendeu um dos ovos dele e um olho dele também. E além de pobre, olha só, ele já tem um kit completo pra morar no Brasil. Ele é analfabeto. E. Orfão, porque, assim, o mangá não detalhou muito sobre a mãe dele Mas o seu pai, antes de morrer, ele acabou deixando uma dívida Pro próprio Dengie pagar com a Yakuza Mano, o maluco me deixa o Dengie com uma dívida com a Yakuza, velho Aí o Dengie resolveu jogar na Brasília e, ó, a carteira dele, ó Não tancou E que no mesmo período dessa dívida da Yakuza O Deji, ele conheceu o Potita, que é um cachorro muito fofinho Mas como esse início aqui é todo triste, a desgraça acontecendo, o Dente encontra o Potita todo machucado, e eles resolvem fazer um contrato, tá ligado, com o Denji salvando a vida do Potita, aí tá ligado, não sei o que tava passando na mente do Dente que ele olhou pro Potita, Potita olhou pra ele, olhou pro Potita e falou, hum, tem cara de serra elétrica, sabe o que eu vou fazer? a Yakuza, vocês precisam de umas árvores pra cortar uns demônios pra matar aí, olha tem um, tem um cachorro com uma serra aqui, viu? e dito e feito, o Denji tá ali, Trabalho para a Yakuza para pagar dívida, né? Mas aí você pensa, né? Pô, Caxias, é sério isso? Cara, que Feliz? Nossa. Não, cara, não é feliz não. A Yakuza é filha da puta. A Yakuza enfia o Denji num galpão com um demônio zumbi. E o demônio zumbi estraçalha o moleque. Você não tem ideia. O Denji tá todo massacrado. Não tá junto mais. O Denji tá tipo aquela parte da música de Daily Vlog do Gemma Please. barra MCVV, tá ligado? Cabeça, ombro, joelho e pé. Taca sem camada dessa veia, já dessa bag. Amarra essa porra e vamos levar lá pro mato no... Aí, lembra do contrato com o Potita? O que, que o Potita faz? Outro contrato com o Denji. Qual que é o contrato agora? Denji, deixa eu ver seus sonhos e eu te empresto a minha forma de demônio, tá ligado? Aí a gente vê aquela cena. Maravilhosa do trailer Do Denji de motosserra, tá ligado? Os zumbi todo Com a cinemática muito brava Então, convenientemente O Denji mata todo mundo ali Já que é o trabalho dele, querendo ou não ele Inclusive no mangá ele leva isso como Trabalho dele O moleque acabou de morrer E ele tá pensando em trabalho E convenientemente, nossa, olha só Não podemos deixar o protagonista assim Olha lá o que me parece Capítulo 3. O Arco da Segurança Pública e Caçadores de Demônios Logo após a Maikima resgatar o Denji, ela se apresenta para ele. Ela é uma caçadora de demônios e, assim, na história, ela é uma das de mais alto escalão do governo. Sendo uma das mais poderosas e usada apenas em caso de emergência. Então, como ela viu ali que o Denji é prodígio para matar demônios, ela contrata ele para participar de um programa do governo, entre aspas, que é umas divisões de caçadores de demônios, onde é aqui que a gente vai conhecer nossos queridos antagonistas como a Power, Waki, a Himeno, a Kobeni e vários outros personagens sendo um lugar que basicamente o Denji vai ser o sonho dele, afinal ele vai ter comida, bebida, uma casa boa para morar é um sonho, e que é aqui onde a história inteira do mangá se desenvolve entre aspas Mostra os demônios mais pica que tem, tipo o demônio da escuridão aparece, o pistola aparece também aparece algumas coisinhas como funcionam, como por exemplo, eu vou dar um mínimo spoiler aqui, mas não é um spoiler querendo ou não É só uma funcionalidade de como funciona o demônio pistola O mínimo de vezes que ele apareceu ele já matou muita gente, ele acaba deixando umas peças cair dele, tá ligado? Tipo assim, ele é um monte de coisa junta e acaba que algumas dessas partes caem e essas partes do demônio pistola funcionam como o dedo do Sukuna de Jutsu Kaisen, tá ligado? O demônio come ela e ele fica muito mais forte. Não importa se aquele demônio é muito temido pela humanidade, ele vai se tornar forte. E é nesse arco também que a gente vê o desenvolvimento das relações entre os personagens, tá ligado? Tipo, a relação entre a Power, o Denji e o Aki junto. A gente vê algumas outras divisões de caçadores de demônios também. Mas isso eu vou deixar para que você veja... Então, compartilhe com o amigo o vídeo também. Deixa o like. Eu sei que ficou bem simples, mas acredito em mim. Isso aqui demorou mais do que eu queria pra editar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E esperemos que o anime venha incrivelmente pica. Sabe por quê? Porque é o futuro. O futuro é pica!